Olá meus senhores tudo bom? Vocês uhum. hoje estamos aqui com mais um vídeo. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ativando as notificações e é isso. Estamos aqui hoje no Minecraft, sim galera, Minecraft Isso aqui vai ser uma sériezinha assim Não sei se vai ser curta ou longa Estamos aqui com a fé Oi gente Nossa, porque a gente chegou no aí O oh. oh, tanto de peixe, pega o peixe o Golfinho Golfinho uma tartaruga, cara! Nossa, que lugar perfeito, meu pai! Fazer um machado, mulher. Né? Ai, quer saber? Eu vou usar o livro mesmo, que, eu, que é melhor pra mim, que eu não consigo, assim, decorar os negócios. Há pouco tempo, Oi, eu o que, eu que, que, eu que, que Ai, é Ai, a Isa, galera, é a Isa. Ela é muito Eita, o que é que é um belê? Um o um Calma aí. O que que é pedra bem do nada ali. Onde? Ave Maria, não que? ali, do nada. Cadê tu? Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali. Eu também aqui. Eu também aqui no meio do oceano, explorando as vidas aquáticas. Gente, assiste o vídeo todo, pelo amor de Deus, porque eu dou minha vida pelos vídeos. Para o que, que é essa? O okay. que? Cadê tu? que são essas pedras é é? Mulher tá travando, mulher! História? Não sei. Bora, vamos lá, vai, embora, bora, bora. Vamos tá aquele zumbi chato. Mulher, tem carro debaixo da aguenta, pomba. Licença, desculpa. Desculpa, desculpa, é um incômodo, viu, galera? Não, galera. já quase quebrando pedra com o machado. Ai, maria, meus cachorros tão doidos. ou não quebra! Ai. Eu tava quebrando a pedra, a pedra dela voltou, Ô, oh, bolívio. Aqui. Aqui, ó, é mulher. Ah, tá cavando aqui, mas bora de do bandida. Meu Deus, quebrando ah, a ah, picareta. Tem algum bicho chegando. Ai! Ah. Ave marina! Ah. Oxe, bicho agressivo, vixe. Oxe. É <risos> sim, eu sei. Eu, ah, eu achei que ah, terra eu tinha eu dito, que... né? Ah. Por que não quebra? Ai! O Cacu tá com a picareta, com a picareta de, de madeira, Ai, gente. É verdade, meu Deus, eu vou morrer. <risos> Esqueci o cachorro. Meu Deus do céu. <risos> tu perdeu teu inventário. Perdi meu livro tudo, Tem que ter cuidado, mulher. <risos> uma ruína, Maria. que eu acho mesmo, uma construção. Calma aí, que a gente... Tem que pegar a pedra. Vai, uma construção aqui no fundo do oceano, mulher. Olha aí embaixo. Aqui. Ah, meu, que primeiro vou fazer um escada. Aqui, mulher. Aqui, aqui, comida, minha. comida, que eu tô precisando de comida. Ah, é uma ah, vila subaquática? Tu fica aí. Tem uma oh, tá aqui. Foi. A foi tá descobrindo. Ai, ah, eu tô descendo. cuidar com essas bolhas aqui, pelo amor Precisa de Deus. Preciso de cinco. Peguei dois, quatro. Vai pegar aquele daqui. Aquele daqui. Nossa. Português maravilhoso. Viu? Ah, baú. Baú. Consegui um capacete de ferro. Vê e se trigo. tem algum tipo de picareta de ferro ou de outro oh, tipo. a gente vai pegar o carvão aqui embaixo para poder fazer os peixes. Não, não tem não. <risos> Mulher, tu coloca um bloco. Ai, eu morri, aí, cara, que chato. Blocos, aí vai ter a água também se dois é zumbis me der aqui, eu... vai dar ruim mulher, tu tá travando oh, sai da água, sai bichão, sai da água, cascão, sai nossa, o bicho, Trabalhar. ouro! É malhar. afogado, chato, não, não tem item que preste nesse negócio oh, oh não <risos> eu sou, eu sou uma exploradora, sou bicampeã. Vamos aqui. O Que foi? Que, é que foi? Um dois três quatro cinco. Um. Fazer um susto meu senhor amado. Tô até com medo, meu Deus do céu. Olha, achei que é a gila. A gila. Só que eu, Só eu falei a gila tantas assim, vezes, mas que ah, louca. Espera. Eu me. Ah, ovelha! Eu literalmente me sufro ah, Ouro! Obrigada, jogo, por dizer a verdade. Vamos lá. Não, é, não é ouro, não. Mulher ou mateu o zumbi lá da água, lá o bichinho lá. Mulher aí, cara tá lá. Obrigada como me viu. Oi, my friend. Eu preciso de você para fazer um negócio, viu? Vixe, vixe, vixe. Eu? Fica. Não. Pólvora. Não dropa pólvora não Pega, pa, a gente pegar areia. Pra quê? Não sei. Mas vai com alguma hora a gente prende. Sai daqui, creperson. O creperson também tá Sim, é meu tem aqui Presta. coisa maravilhosa Oh shit oh shit Oh my godness Oh no oh no oh no oh no My friendly Onde está o meu item ah, ah. ah. Nossa meu coração Ele tá aqui Mamãe Maria, eu passei um momento. você <risos> está? Está tudo bem, mulher? Eu estou sendo perseguida com, por um Zumbi com uma palha afogada e um monte de creeper. Nossa, achei muito. E ainda por cima eu não estou com nenhum. É. Achei muito. <risos> Virou espetinho por afogado. <risos> Espetinho a Fernandita <risos> Então já vai dar pra gente Fazer a fornalha Pegar a... <risos> Aí vai dar pra fazer Tocha também Cara, aranha né? gosto disso não, aranha não, não Aranha, aranhilda Aranilda. Aranhilda Aranhilda, saiu poxa, não pode rosar. eu tava sendo perseguida. Seria muito bom se a gente se chegasse aqui de boas, pegando carvão e achasse um ferro, né? Algo muito bom. Meu Deus do céu, tem vila de tem vila de zumbi. Então cadê que aqui perto é, deve ter uma vila. Maravilha. Nossa, aqui com robô. Olha, uma pá de ferro, ela lá do zumbi. Do... Peguei o Linho, linho. O quê? Peguei linho de abeia. Ô! Oh! Afogado! Ah! Ah! Maravilha! Maravilha! Chango, Fernando, meu Deus. Cadê meu vinte! Não sei, mulher. Achei. Certo, tá Passando apuros no Line practice. Ah Maria eu tenho que fazer logo a fornalha. Eu vou voltar lá pra onde a gente tá. Agora, mulher, acho que é melhor a gente não escolher. Eu um tô fixo. sem pedra aqui. Oh, Ó, os Lenders macho. Os slender macho. Top. Não não, eu preciso da minha bicha pra poder fazer o negócio. E nunca se confundiu. Cara, eu vou comer carne podre, não tô nem aí. A gente tava indo pra o errado. Aê, desculpa aí, viu o lixo? Lixo, bicho, desculpa, viu? <risos> eu de bicho de bicho. De bichão, de Tem então, um esqueleto! Dá, ah, não, eu tô morrendo de fome! Não. Você e eu tô morrendo, nada. vem aqui, envenenada. Vou ser rápida. Eu tô com coração! Não tem como comer. Nossa! Nossa! Não! Nossa! Nossa! Ai, meu desespero do. Zumbi, zumbi, zumbi! Cadê o peixe com a gente zumbi, prescindo? Zumbi, zumbi, zumbi, sai! Golfin, golfin. Nossa, mulher! Vem. é? Ah, setenta e quatro. que o tô Oitocentos! Calma. 700. Tu tá menos 800 ou mais oitocentos? Mais. Não é o nosso, não é mais 800 não. O nosso é, o nosso é só de setecentos e Calma, tu tá dizendo do quê? Eu vou morrer, eu vou morrer. Calma, deixa eu pegar a coordenada. Transformei trigo em pão, ganhei mais um, ganhei mais um ponto 779, 779 vai. 779,66, menos 45. 445. Eu preciso ir um papá pra poder anotar, minha mente não é boa, calma aí. Não confio em mim. Olha, um daqueles velha de luta aí, que Ai! vai ser de coisas inúteis mesmo. Vai dar com 10 aqui. É legal, eu preciso fazer uma fornalha. Eu tenho... Porque eu não tenho item tempo pra fazer fornalha. Eu tenho... Ou... Pronto. É, onde a gente renasceu? 831. 68 mais é, 2. Ok, cara. Mulher, cadê tu com uma... Oh. Eu tô cavando pra baixo. Quero ver se eu encontro diamante. Não vou encontrar diamante Dependente. aqui não, hein. Nossa, seria um sonho, né? Pronto, uhum. tá tô caindo aqui pra baixo. Que me socorre. E aqui é a lógica que eu estou pensando, que eu não sei se eu estou certo. Aqui, não. Tem que ser 66. Não, não, não, não! Que triste. Cara, eu tava com um pouco de coração, fala pra mim. E eu tô sem comida, maravilha, comendo o meu cara, pão. Cara, eu fazia uns carnes no nada, eu... eu sei lá na casinha. Ali, achei! local de meu sei normal normal achei o que mulher eu achei o local onde eu tinha me negociado eu tinha nossa tem muita coisa nossa parabéns para não esqueci onde ah tá vou tentar revoltar o caminho que eu tinha visto que eu tinha vindo Morra, sai folha achei Ai, ah, tá prela! Cara, é tu. Eu vou morrer. Golfinho! Se matar o golfinho a gente ganha alguma coisa. Não! Não é ganhamos isso? nada, só ganhamos, uma, só ganhamos um Só um negócio de. De que a gente é um monstro. A gente mata o golfinho, o golfinho leva a gente para naufrágio. Ai, eu tô te vendo, moleque, quanto eu tempo? Eu acho que é assim, tá? Quanto tempo? Você tá me vendo? É, quanto tempo? Ah. Quanto tempo, tempo eu ó, golfinho. vou sair. Hum, uh, uh, hum, uh, uh. hum, Tá furando mesmo. A gente tem cacau veio. É, nem né? Ainda bem que você sabe disso, né? Tchau, meus ursinhos. Se não é ponto, estão movendo. Só estão movendo aleatoriamente. É próximo cima, pra baixo. Muito. É isso, meus ursinhos. Então foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado da nova série de Minecraft. No que eu tiver, meu primeiro vídeo de Minecraft. Então é isso. Tchau, tchau. Isso. Tchau, saiu, dará.